Começando com o ponto reto da máquina, regulado no tamanho número 2, que é bem pequeno, a gente vai fazer a primeira bainha, que é a de duas dobras. Como o próprio nome já diz, a gente vai fazer duas dobrinhas, cada uma de meio centímetro, e passar uma costura reta bem na bordinha. É uma costura reta simples, e essa é aquela bainha que a gente aprende primeiro. Muito fácil mesmo! É só seguir fazendo a dobrinha ao longo do processo e passando a costura reta bem na borda. E esse é o resultado do avesso da bainha de duas dobras e esse é o resultado do direito. Já o segundo tipo é a bainha com viés. No caso, um viés de 3,5 cm dobrado no meio e encaixado bem na borda de corte da bainha, onde a gente passa uma costura reta com meio cm de margem. Depois dessa costura, é só dobrar o viés sobre o lado oposto, cobrindo a margem de costura que a gente acabou de fazer e passar com o ferro vincando a bordinha para que o nosso viés fique bem assentado. E para finalizar, é só passar uma costura reta bem na bordinha da dobra do viés e esse é o resultado, tanto pelo avesso quanto pelo lado direito. E agora vamos fazer a bainha postiça. Para isso, vamos precisar de uma tira larga de tecido no fio reto. Essa minha tem 5 centímetros. Vamos encostar na borda e passar uma costura reta com 1 centímetro de margem. Depois da costura, nós vamos dobrar a tira para o lado oposto, fazendo com que a margem de costura também fique voltada para ela. E mantendo essa posição, nós vamos passar uma costura reta, unindo tudo bem na bordinha. E a costura de segurança ficou assim. Do outro lado, a gente tem uma costura bem próxima à margem. E agora a gente vai pegar a bordinha da tira, dobrar com 1 cm para dentro e passar o ferro de passar para criar o vinho. Agora a gente dobra a nossa tira e mais uma vez vinca com o ferro de passar. De volta à máquina, agora é só passar uma costura reta bem na bordinha da dobra da nossa tira, criando a barra postiça tanto pelo lado avesso quanto pelo lado direito vamos aprender agora a bainha de lenço e a gente começa dobrando a nossa borda com 1cm e passando uma costura reta bem na bordinha da dobra agora é só refilar o excesso de margem que sobrou com uma tesoura cortando bem pertinho dessa costura que a gente acabou de passar só toma cuidado para não cortar a costura junto o resultado é esse daí, ó Agora a gente dobra a bordinha refilada bem fininha para dentro e passa na máquina com uma costura reta por cima da costura anterior. E o avesso da bainha de lenço fica assim, com duas costuras acumuladas e pelo lado direito a gente tem uma costura bem delicada. Agora, para a bainha de rolo, a gente vai repetir os passos da bainha de lenço: a gente dobra a costura reta, refila, dobra de novo. E agora com o ponto zigue-zague bem estreito e no tamanho mínimo, que é o zero, a gente vai passar uma costura de zigue-zague encaixando a nossa agulha na costura reta refilada anteriormente e na bordinha de fora da nossa dobrinha, criando esse efeito no acabamento, tanto do lado avesso quanto do lado direito. E seguindo os mesmos passos de novo, a gente vai fazer a dobrinha, passar a costura reta na borda, refilar com a tesoura. E usando um fio de nylon grossinho com 0,35mm, nós vamos criar aquele efeito de bainha com babado. Muito utilizado em vestido de festa e em tecido fino. Para isso, é só incluir o fio de nylon no meio daquela dobrinha da costura refilada e encaixar o tecido na máquina e passar a costura de zig-zag normal, como se fosse uma bainha de rolo. E esse é o resultado final ó, com a costura feita com um fio de nylon, porque ele fica enroladinho ali no meio da costura, criando o efeito do babado. E aí, gostou desse vídeo? Então compartilhe com as suas amigas e se inscreva aqui no canal. Nós já somos mais de 130 mil pessoas que aprendem costura, modelagem, bordado de pedrarias e moda festa. Um beijo e até o próximo vídeo!